Não, uma empresa não pode doar nada para campanhas eleitorais, nem mesmo o empréstimo de uma sala ou o empréstimo de um veículo, nada é possível ser doado para campanhas eleitorais por pessoa jurídica, por empresas. Se isso acontecer, a implicação será a desaprovação das contas e multa para o doador. Um abraço e até o próximo áudio ou vídeo.